Hoje você planta um, a banana, não sai mais. Planta o quiabo, planta o feijão, não tem, porque não tem chuva. Se não tem chuva, não tem planta. O que tinha planta que já acabou aqui é, né? por exemplo, uma fruta, que se chama pitomba, que essa é aquela fruta que a gente consome. É uma fruta boa também. Aqui. Hoje não se acha mais, acabou tudo. Tinha as plantas é, naturais da beira do rio. Hoje não tem mais por causa do, do, desse rompimento, dessa barragem deu, essa lama que desceu, né? matou tudo. Hoje a gente é obrigado a comprar o remédio na farmácia, entendeu? Com um pouco o recurso que tem. Já não tem mais o remédio natural na terra. Essas ervas que a gente tinha, por exemplo, que era para dor, era para gripe, remédio para febre. Então a gente hoje não acha mais nada. Nada, nada mesmo, na verdade. Esse mamão serviu para tudo, para machucado. Esse aqui, eu filho, é fazer até laparinho dele, nós fazia. Cozinha a soia se você tá passando mal, assim, cozinha a soia e toma banho, bebe também. ou Você cozinhar ela, tomar de jejum, de lavar a boca de jejum, dentro da gente cai sem, sem sentir minha menina era bem pequena mas velha era bem pequenininha e sofria ela sofria de um, um desconforto intestinal e a gente se preocupava muito porque quando chegava durante a noite ela se contorcia ela gemia a dona Maria né nossa índia anciã e ela olhando a menina ali com a barriguinha bem inchada ela veio caminhando e colocou a mão dela sobre a barriga dela e falou assim, ó oh, filho, eu não preciso medicar ela não, porque eu já sei o que, que é. Eu vou passar uns remedinhos que eu sei fazer, na beira do rio tem muito dessas plantas. Meu pai que ensinou isso, meu pai sabia de tudo. Tudo menino do UIC si trazia aquele remédio, dava, minha mãe, minha mãe cozinhava, dava para nós. Minha mãe só sempre tratava nós com remédio do mato, remédio de farmácia não. E agora que nós estamos passando essa vida aí. Nós estamos sofrendo. Se perdeu muita coisa, que hoje em dia a gente tem que comprar tudo, tem que comprar na rua. Tá vendo? Esses daqui, tudo eu comprei muda na rua. Pra me plantar, para mim ter remédio dentro de casa. Que hoje nós não pode pegar nada lá. Tem uma angica, agora para cá tem um angica aqui para cima. Mas lá tem muito labeirado do rio que serve para fazer xarope para bronquite serve para fazer chá para curar ponto de cesárea, arueira. É igual criança nasce, ia no rio dar banho, batizava ele no rio. Não pode mais. Agora nasce menino tudo doente aí, fica tudo doente. Remédio de farmácia, você toma, você vai tomando e você vai ficando dependente dele. Hoje os velhos que nós temos aqui dentro também dependem muito desses medicamentos, porque atingiu eles, principalmente o psicológico deles, porque eles sabem que a natureza dava de graça para eles. E o dom concedido por Deus para eles foi tirado, morreu junto com o rio. As plantas que, que estavam à beira dos rios, que eram utilizadas como medicamentos no um tratamento de, de doenças e, e, e agravos que aqui, que aqui eles, eles cultivavam, é, já, já não, não são mais úteis, já não conseguem mais é, usufruir de, dessa da natureza nesse sentido, e aí eles vão se tornar dependentes de medicamentos né, químicos, da indústria farmacêutica. Há um grande perigo em que essa comunidade se adoeça de doenças que eles não tinham antes, relacionadas diretamente à poluição do rio e como consequência da poluição do rio. O medicamento tem que ficar pulando, porque assim, eu tomo aquele, daqui a pouco eu tenho que tomar o outro, porque esse fez mal. E é assim, é uma coisa atrás da outra. Uma coisa que chamou atenção nesse rompimento da, da barragem, na descida desse material pelo Rio Doce, foi a sociedade saber que ao longo do Rio Doce ainda tem muitas comunidades tradicionais que vivem que, ou que viviam do rio. Né? Quando esse material desce, ele contamina a água e a água é um fluido, né? a gente chama de fluido, é o principal fluido geofísico da natureza, porque ela consegue penetrar em todos os ambientes físicos da superfície e ele ela contamina ela vai também é, alterar todos esses ambientes por onde essa água da planície do Rio Doce passa. Quando o nível do Rio Doce sobe, essa água contaminada ela espalha. Isso afeta qualquer comunidade que vive na beirada do rio. Um cenário muito triste aquele córrego. É, a gente tomava banho nele, ele era córrego fundo, não era raso. Hoje tem a poeira. Secou, por quê? Porque não tem uma nascente, não tem uma mata ciliar, não tem a mata no topo de morro. Não tem mais o, o, os animais que, que, que pegam uma fruta aqui, deixa cair uma semente ali, joga uma semente lá e vai formando a mata. Então é, vem aquela cadeia, vem aquele processo de degradação. Morre, não tem, não tem uma proteção, não tem uma matéria orgânica, não tem uma sombra, e o principal não tem uma chuva. Algumas empresas vão defender que vai estar recuperado, mas nós não acreditamos nisso, né? eu, eu não acredito nisso. Eles acham que às vezes trazendo água, água para a gente aqui está tá bom, está bom, mas não está bom. As nossos nascentes não tem mais. A água mineral não é a água natural que você bebe da mina. Desde o início, quando nós escrevemos o capítulo do livro sobre o desastre do Rio Doce, uma das primeiras coisas que a gente chamou a atenção foi sobre as medidas de reparação de danos que estão sendo feitos na região de Bento Rodrigues até Barra Longa. Essas medidas elas visavam uma espécie de maquiagem da paisagem de forma a, a criar condições para que na paisagem não fosse percebido esse rejeito de material depositado nas planícies dos rios. Então eles começaram a plantar gramínea por cima do rejeito de ferro e com isso depois vinha outro tratamento de, de, de tentativa de inseminação de espécies né, nativas. O que a gente viu que estava fazendo era uma espécie de maquiagem da paisagem. Né? Quando o nível do rio sobe... A água vem, retira esse material e ele vai continuar descendo para o Rio Doce. A melhor maneira de se resolver isso é tirando o material de todas as calhas fluviais, desde a região de Bento Rodrigues até Barra Longa. E aí faz-se a recuperação ambiental necessária. É tentar fazer o reflorestamento né, nativo por cima de rejeitos que, são de, que foram depositados dessa forma através de um rompimento, né? essa tentativa de maquiagem da paisagem, falar que isso é uma recuperação, isso é, isso é brincar um pouco com a inteligência brasileira. Né? Tudo isso que aconteceu, a própria mãe natureza ela vai demandar um tempo para poder se reestruturar. A gente pode tentar ajudar ela, a gente pode plantar árvore, mas não é assim. Há dez anos atrás, estava sendo construída a hidrelétrica de Moraes. E antes da lama chegar, o peixe já estava escasso, um camarão que tem no Rio Doce, muito saboroso, que o nosso povo gostava demais, para fritar, fazer moqueca junto com os peixes, já não tinha mais. É uma coisa que ela não fica estatizada, ela, ela vai se desenvolvendo, é tipo um monstro que, que vão criando e ele vai criando força e a gente vai lutando com ele ali e tudo. E nós temos que atentar para isso, que essa coisa não, não aconteceu só dois anos atrás, não. Ela está acontecendo. Né? Quando você trabalha com agroecologia, você trabalha natureza, né? Trabalha tudo no natural. Agora você pega um, um, um produto químico, a planta está lá, puxa tudo quanto é químico e você vai distribuir para a mesa, o Um químico, para os seus animais, um produto químico. Então eu, como agroecologista, eu não acredito mais na recuperação dele. Como é que você vai fazer uma plantação no abdurri? jogar essa água do rio e se for vender vai estar tá passando esse problema para as pessoas de fora mesma coisa o leite a gente tira Às vezes a gente tira um pouco de leite o gado não pode comer o capim da beira do rio nem beber a água porque como é que você vai que o do leite da água que faz do leite junto com o capim aí tira o leite manda para fora e o povo lá fora vai beber esse leite pode estar tá contaminado também então tem que se pensar tudo isso <música> Aí, ó, isso aí não vale nada, ó, só serve é para sujar terreiro. Nem para ler não serve. Então é que nós ficamos perdidos. A planta vive da água e vive da terra. E lá a terra não tem terra, só tem lama. Viver aonde? Nós gostamos daqui, nós temos que viver aqui mesmo. Pelejando, não pelejando, não, não, não sofrer o pior. É um momento duro para eles, eles estão vivendo um luto, né? É, eles perderam referência, eles perderam acesso a lazer, alimentação saudável, né? É, muitas histórias vão ficar na memória. Eles nunca pensaram que poderiam viver sem o Rio. Essa possibilidade não era calculada. Né? E de repente, de repente, há essa ruptura. E aí como recuperar? Né? Como, como acostumar? Eles não, na verdade, eles não querem se acostumar com isso. O que essas pessoas vão se tornar, né? Esperança. Entendeu? Aquela.. Aquele orgulho de ser índio, né? As nossas raízes, isso é que mantém o que vivo. É a esperança. Ok, eu vou ensinar? Eu nem sei mais. Acabou a alegria. <música> Taruangi, taru pawi. Taruangi, nakatar. Taruangi, nakatar. Taruangi, nakangi. Taruangi, taru pawi. Taruangi, nakatar. Taruangri, Macangri, Green, my cangwin, Green,